Boas pessoal, daqui é Ricketaboltop e hoje vamos para mais um Como Jogar. Este é um jogo que eu acho que de longe já joguei mais vezes da minha coleção. Jovem em bastantes locais, com bastante tipo pessoas e toda a gente, ou quase toda a gente, parece gostar muito do jogo. E vamos então lá saber qual é. Hoje Traves da Resistance Avalon. Um jogo de bluff em que duas equipas Vão competir para ter missões bem sucedidas ou falhar missões. Vamos então lá ver o setup e as cartas que consiste e como é que se joga em si. Como eu disse, vai haver duas equipas. Os Minions de Modra, que são, como diz em baixo, Minions de Modra. E tem o um símbolo vermelho e mesmo no seu fundo é quase todo vermelho. É a base dos vermelhos. E depois temos em azul os servos do Rei Artur. Também tem o seu símbolo azul e dourado. Fácil de distinguir. O jogo consiste em... A primeira pessoa a ter 3 pontos de vitória. Ou 3 missões bem sucedidas do lado dos sérios do Rei Arturo. Ou 3 missões falhadas do lado dos Minions de Moda. Mas vamos então... Começar a jogar. Eu hoje explico vos todas as peças conforme ao jogar e utilizando as peças. O jogo começa... O tabuleiro na mesa e há tabuleiros diferentes dependendo do número de jogadores. Ele traz 3 tabuleiros com 2 lados cada um 5, 6, 7, 8, 9 e 10 jogadores e ele diz, indica o número de jogadores e quantas cartas precisas para de cada lado para jogar. E o resto dos números eu explico-vos à frente. Podem ver aqui teremos o tabuleiro para os nomes jogadores, na mesa teremos o tabuleiro para 5, que é mais fácil e mais rápido explicar. Ok, como podem ver, tem, cada tabuleiro tem 5 ciclos grandes, isto são as missões e dentro de cada missão tem o um número. Este número significa quantas pessoas vão à missão. Mas, e como disse, explico cada parte que precisamos conforme chegamos. Depois tem o track com 5 números também, o 5 é vermelho. E depois no canto tem o número de jogadores, como eu disse. Aqui podemos ver 5 jogadores. Depois em baixo diz quantos minions de modra são. Isto é para o setup do jogo. Como podem ver, para 5 jogadores são 2 minions de modra. E... e é isto que nos vamos fazer no setup. Como Começamos pomos 2 minions de modra. São, como eu disse, as cartas avermelhadas. Com o um símbolo vermelho e prateado. E depois completamos o resto do número de jogadores com, aqui estas azulinhas, os nossos servos do rei Artur, que podem ver azul com o seu símbolo, azul e dourado. Portanto, como podem ver, somos 5, 2 menos mortos morto no do bleio, o resto é servos do rei Artur, por isso 3. Baralhámos... Uh... Damos uma carta a cada jogador. Digamos que estou a jogar eu, o nosso sui, tu e dois amigos imaginários. E damos uma carta a cada um. Toda a gente vai ver a sua carta secretamente. Não vai dizer ninguém. E eu vou-vos dizendo quem sou. Isto não saberias, mas para ser mais fácil explicar. vou dizer que cada um é. Eu sou o servo do Rei Arturo. O sui também. Tu também. O que quer é dizer que os nossos dois amigos imaginários seriam uh, os dois Minions Modern. Por isso, a equipa, nós isso não sabemos, a equipa seríamos nós três, contra os dois. Mas, os Minions moda, como são menos, vão ter uma pequena vantagem. E é aqui que acontece a narração. Como no lobisomem e vários jogos desse tipo, vai acontecer uma fase em que toda a gente vai estar com os olhos fechados e algumas pessoas vão saber, ou, ou algumas coisas que outros não vão saber. Digamos que o narrador pode ser tu, pode ser um qualquer pessoa da mesa, ou já existem apps para telemóvel, para smartphone, que fazem a narração por ti. E a narração acontece da seguinte modo. Toda a gente vai fechar os olhos, todos os jogadores fecham os olhos, e depois o narrador vai dizer, minions, abrem os olhos e encontrem o seu parceiro. Quer dizer que os nossos dois amigos imaginários vão abrir os olhos e vão olhar um para o outro, vão ou tentar descobrir quem é o outro. Vão ver um ao outro, sabem que eles dois estão a jogar em equipa, são parceiros. Depois eles vão fechar os olhos e depois toda a gente abre os olhos. Como podem ver, eles têm alguma, alguma informação, porque sabem quem é o outro menino de moda. Eles, de parte, sabem quem são os servos do rei Artur, que seríamos nós três. E pronto. Isto acaba a na narração É muito simples para este tipo de jogo. Depois há cartas especiais que eu tenho aqui, que vos mostro um bocado mais à frente. Pronto. Outra coisa que posso dizer, de começar, é quem vai ser o rei e quem é que vai ficar com esta coroa. Hum, escolhes como tu quiseres, pode ser o mais velho, mais novo, como tu quiseres. Digamos que nessa altura seria eu. E o que é que é ser o rei? Ser o rei é que vai, vai ser a, a primeira pessoa a escolher a equipa. Quem é o rei escolhe sempre a equipa. Mas não te preocupes muito com eu ser o primeiro rei, porque o rei vai passar de mão em mão sempre, no sentido de, de relógio. relógios. Por todas as pessoas, por isso provavelmente todas as pessoas terão uma oportunidade de escolher uma equipe. Às vezes não acontece, se forem 10 jogadores só há 5 missões e pode não acontecer. Pronto, digamos que eu sou o rei e eu vou escolher a primeira, a primeira equipe. Quantas pessoas é que eu tenho de escolher? É aí que entram estes números que estão aqui nos círculos das missões. Podem ver aqui tem um 2, quer dizer que para a primeira missão, e, é, e para isso que serve este tile que é para marcar a missão em que estamos. Eu tenho que escolher duas pessoas. O rei, o próprio rei, pode ir à missão, pode contar como uma pessoa, ou se quiser pode-se escolher. Eu posso levar a mim e outra pessoa, ou posso levar duas pessoas, mandar duas pessoas que não seja eu, e é o rei apenas que vai decidir quem que escolhe. Pode haver discussão, mas a decisão é do rei. O jogo incentiva muito, diz-me na rede que se deve discutir o máximo possível e falar bastante durante todo o jogo. Como é que, mas pronto, como é que eu vou escolher a equipa? Pego nesta style com os escudos e vou dar uma a cada jogador que eu quero levar para esta missão. Eu escolho-me a mim porque sei que eu sou o servo do reitor e quero aprovar a missão e digamos que escolho o Shui, eu não sei o que o Shui é mas também é assim que as pessoas vão tentar descobrir os papéis de toda a gente. lá na missões como os votos e por aí dentro. O que é que acontece agora depois de eu ter escolhido a equipa que vai à missão? Toda a gente vai ter a oportunidade de votar se concorda com esta equipa ou não. Se queres que esta equipa vá à missão ou não. E como é que isso se faz? Toda a gente vai receber uma peça de cada destas. Como podem ver, uma branca e uma preta com a e Reject em cima e a face traseira, um pequeno saquinho. E pronto, cada um de nós recebe um par destes. Eu recebo um par destes, o Shui recebe um par destes. Mesmo quem não vai à missão recebe um par destes. Pronto, agora com o 5 e vamos então votar. Cada um de nós escolhe secretamente uma das duas peças e mete à sua frente. Com a face da pedra virada para baixo, ou seja, o saco virado para cima. Para ninguém saber o que é que estás a escolher. E ficas com a outra na tua mão, na tua medo, mas também virada para baixo. Para não saber por isso que parte de qual é que está. Quando toda a gente já tiver votado, e o posto da peça à sua frente, toda a gente ao mesmo tempo. E vemos se a equipa foi aprovada ou rejeitada. Como podem ver, toda a gente votou aprovada, toda a gente votou a pedra branca. O que quer é dizer que a equipa vai mesmo à missão. Eu e o Shui vamos à primeira missão. Se fosse empate ou a maioria fosse preta, queria dizer que a equipa não ia à missão e o Rei passava para a pessoa seguinte. Ou seja, digamos que eu em vez de provar, rejeitava. Eu sei que foi que escolhi a minha missão, mas às vezes é uma boa estratégia. Tu rejeitas a própria missão, a tua missão na equipa, e pronto, digamos que estávamos 4 contra 1 ou 3 contra 1. Interessa. A maioria era preto. Fui eu que escolhi a equipa. Quer dizer que a minha equipa foi rejeitada. Era eu o rei. O rei passa para a pessoa seguinte. O vote track, este pequeno marcador com um saquinho, passa para a posição seguinte. E assim suba Digamos que... Eram 5 equipas rejeitadas seguidas. 5. Ele rejeitava uma minha, rejeitava uma de Chui, rejeitava uma tua e rejeitava um dos nossos dois amigos um, imaginários. 5 missões rejeitadas seguidas, quer dizer que a missão foi rejeitada automaticamente. Isto é dar um ponto aos minions de moda, rejeitar 5 rejeitar vezes seguidas a equipa. Caso não fossem seguidas, não conta, como acrescentámos que eram a minha, a Chuy e a tu eram rejeitadas, teriam sido rejeitadas 3 vezes, mas a seguinte era aprovada. O marcador de voto volta através para a posição inicial. Pronto. E é isto, é para isso que serve o vote Track e esse marcador de voto. Para caso haja 5 posições seguidas, os Minas Morris ganharem um ponto. Mas pronto, como viram, a missão foi aprovada. As pedras são devolvidas. Aos jogadores, cada um ao seu jogador, e como era o Rei, escolhia a minha e Eu e o Xuli vamos à missão. E o que é ir à missão? Ir à missão é receber, é receber um par destas cartas. Vais receber uma carta que diz Fail e uma carta que diz Sucesso. De uma ligação diferente, uma tem um calço um bocado mais velho mais antigo. e outra um calço dourado. Eu e o Shui vamos receber um par destes cada um e vamos escolher uma secretamente. Bem, não é bem escolher porque se fores servo do Rei Arturo não vais poder escolher, és obrigado a votar a carta que diz sucesso, mas se fores menina de Mordor, tens a possibilidade de escolher uma das duas. Porquê? Porque o teu objetivo é sim falhar a missão, e para falhar tens que votar as cartas fail. Mas, digamos que, neste, nesta missão como viram, só vão duas pessoas. Se um de nós deitasse fail, a outra pessoa tinha a certeza que essa pessoa era, era um miner de módulo. E o resto dos jogadores teriam, uma hipótese 50-50, quem é que era um miner de módulo. Já começariam a excluir uh, outros jogadores e a ter, a ter muita informação. Por isso... A oportunidade dos milhões de Morde jogarem também sucesso para fazerem bluff. Para tentar passar despercebidos e serem levados a missários com mais gente e porem então aí o seu feno. Mas como disse, vocês sabem, eu e os somos servos do Rei Arthur, somos obrigados a pôr sucesso. Mas uma coisa que podia acontecer, nós pusemos aqui as nossas cartas uh, e ficámos com uma na mão. Nós, se a deitássemos para fora, as pessoas iam ver. Olha, ele tem um fail, quer dizer que está ali um sucesso. O que eu gosto de fazer é uh, decidir um lado, pode ser antes do jogo ou durante o jogo, com toda a gente, um lado onde se vai pôr os votos, pelo tabuleiro, e o outro onde se vai pôr a descarga. Ou seja, eu escolhi esta carta, voto, meto a outra aqui. Este é o meu voto, este é o meu descarga. E o seu igual. Então, o seu voto aqui, e aqui eu descarto Baralham-se os dois baralhos. Para não saber quem jogou o que e depois revelam-se os votos. Como é dois Não interessa, as pessoas sabem que tanto eu como o Sulco sucesso. Mas se fosse um fail, as pessoas não poderiam saber, pela posição das cartas, quem é que tinha jogado o fail. Eles saberiam que seria um de nós, para não sabiam quem com 100% de certeza. E é por isso que eu gosto de pôr dois stacks, dois, dois piles e, e decidir qual é que é o voto. E qual é que é o descarte com toda a gente. Depois juntam-se as cartas. E... e metes outra vez no baralho dos votos. Se forem dois sucessos. Os servos do Rei ganha ganham um ponto. Metes um marcador azul na primeira missão. E passas o marcador de missão para a segunda missão. Se tiver um fail. Basta apenas um. Metes o um marcador vermelho. E é um ponto para... Os Minas Mortas, como disse, a primeira, pessoa, a primeira equipa a ter 3 pontos ganha. Vocês viram foi sucesso, passa para a segunda missão. Essa segunda missão já tem 3 pessoas. Nessa, com 3 pessoas é na, é na mesma apenas um fail para a missão falhar. Com mais jogadores, até pode haver missões com 5 pessoas e é na mesma apenas preciso um fail para a própria missão falhar. Pronto. O jogo continua. Até uma das equipas ter 3 pontos. Podem ver aqui os Minas Mordas conseguiram 3 pontos ganharam na, na última missão. O jogo podia acabar na terceira missão. Podia acabar logo aqui porque as 3 missões foram as três com sucesso e acabaram aqui. Há apenas em alguns tabuleiros uma missão que é diferente que precisa de dois fails para falhar costuma ser a quarta é sempre a quarta e ela tem escrito em cima são precisos dois fails para para falhar e aqui como viram era uma missão com quatro com cinco pessoas e tinham que ser três sucessos e 2 fails ou até mesmo três fails Podia ser, uh, mas tem que ter no mínimo de dois fails para falhar. Se tal apenas tivesse um, a missão era bem sucedida. Esta é a exceção à regra. Normalmente é apenas preciso um fail para falhar. Isto vai sempre avançando, como disse, até uma equipa ter três pontos. E como disse o rei vai passando mal em mal e uh, os turnos serão sempre iguais. Aí, recebes o rei, escolhes a equipa. Toda a gente vota se concorda com a equipa ou não. Se a equipa for concordada, a equipa vai à missão. Se a equipa não for, for rejeitada, o rei passa para, para a pessoa seguir. Tendo sempre atenção ao track dos votos. Se for seguido, se for falhado, avança o track. Se for aprovada, faz um reset ao track e volta para o, para o início. Pronto. Como disse, se a missão for, a equipa for aprovada, vai à missão. Dás uma carta fail, uma carta sucesso, a cada um dos jogadores na equipa, que está na equipa, e cada um escolhe uma carta e mete num sítio determinado por votos e a outra num descarte. Basicamente, isto é o jogo da, da sua forma mais simples da balão. O que é que pode mudar? Podemos adicionar as cartas especiais que eu, que eu vos disse. Uma das cartas especiais é que até, por acaso, o jogo, até penso que diz nas regras que deve ser jogado sempre, deve ser jogado logo no jogo inicial, só que eu prefiro explicar o jogo e jogar o primeiro jogo sem nenhuma carta especial, sem nenhum poder especial. Se essa carta é um Merlin, o Merlin vai substituir um servo do tu nunca pode ser mais cartas com o número de jogadores, e o que é que vai acontecer com o Merlin? O Marlin tem um poder especial que ele vai saber quem, quem são os servos do rei Arthur. Quem são os Minions de Mordor. Desculpa. Quem, e como é que isto vai acontecer? Durante a narração, vai, o início é igual: toda a gente fez os olhos, os Minions de Mordor abrem os olhos enquanto são os seus parceiros, Minions de Mordor fecham os olhos. Nessa altura é diferente. Na narrador vai dizer: Minions de Mordor levantam os polegares, ou seja, Toda a gente que for no Minion de Mordor vai levantar o polegar, mas com os olhos fechados. E agora o Merlin vai abrir os olhos. O Merlin abre os olhos e vai ver dois pulgares. vai saber que essas duas pessoas são Minions de Mordor. São os maus. Então, depois o narrador vai dizer Merlin fecha os olhos e minions de Mordor baixem os polegares. Vai voltar tudo às posições iniciais e tu vais andar os olhos. E o jogo vai começar como já vos expliquei. Mas digam assim: se não é um bocado ao pé. porque o Merlin vai saber logo quem são os maus, pode dizer a toda a gente: essas pessoas nunca vão às missões, é impossível as ganhar. Não. Porque tu, jogando com o Merlin, tens que jogar com a assassina. E o que é que é a assassina? No final do jogo, imaginando que os servos do rei Artur ganharam e só vai acontecer se os Sérgio Guerreiro tudo ganharem. Os Minions de Morda vão-se regular. Todas as pessoas que tiverem uma carta Minion de moda vão virar a carta e vão dizer que era o Minion de Morda. E vão discutir e vão tentar decidir quem é que é o Morda. E se eles acertarem, a vitória vai para eles. Digamos eles escutem, digamos que eram 3, ou nesse caso eram os dois que tentámos o jogar. E o Shui... O Shui era o Merlin. Digamos que o Shui era o Merlin e eu e tu éramos meninos de Merlin. Nós dois íamos discutir quem é que nós achávamos que era o Merlin. E depois eu, como sou a assassina, assassina, vou ter a decisão final. Se os dois concordássemos, claro, seria a pessoa que nós dois escolhíamos. Se discordássemos, eu podia escolher a pessoa que eu estava a pensar que era desde o início. Pelas minhas razões, eu só podia achar que as razões eram melhor que as tuas. E escolher a tua. Quem tem a assassinar que faz a decisão final. E vai escolher uma pessoa. Se eu escolher o Shui, que é o Merlin, sabemos que o Shui é o Merlin agora, nós ganhamos, eu e tu ganhamos, queres os menino de man, ganhamos. Se eu escolher uma pessoa que não seja o Merlin, se eu não escolher o Shui, nós continuámos a perder. Já tínhamos perdido porque foram três missões bem-sucedidas e perdemos porque não acertámos que não é o man. isto e é uma das cartas especiais. Depois temos outra carta especial que é o Pursing. E o que é que faz o Pursing? O Pursing serve para ajudar o Merlin. O Pursing, durante a narração, vai saber quem é o Merlin sem que o Merlin saiba quem é ele. O que vai acontecer é acontece tudo igual. O Merlin vai ver os polegares, vai fechar os olhos, as pessoas vão baixar o polegar. Depois, quem levanta o polegar é o Merlin, com os olhos fechados e o Pursing vai abrir os olhos. Abrindo os olhos, vai ver um polegar levantado, vai saber quem é o Merlin e Drone Tseul vai poder ajudar o Merlin ou tem mesmo tentado fazer-se passar por o Merlin para que os assassinos tentem a ele e não ao, ao Merlin. Mas para complicar um bocado o trabalho do Percival, existe a Morgana. Eu acho que a Morgana se vai sentir jogar se com o Percival e ela vai substituir um menino de, de Mordor. E o que é que vai acontecer? Quando o Purcell abre os olhos para ver o pulgar do, do Merlin, vai ver dois polegares em vez de um. Ou seja, ele vai ver o polegar da pessoa que tem a Morgana e o polegar da pessoa que tem o Merlin E não vai saber quem é quem. Por isso, a Morgana vai servir para confundir o Purcell, para não ser tão fácil o Purcell ajudar o Merle, ou até mesmo para se fazer passar por Merly e dar informações erradas ao, ao Purcell. E isto são algumas das cartas. Depois existem mais duas cartas. São as duas uh, Minions de Mother, mas uma dá uma ligeira vantagem aos Minions de Mother e outra dá uma ligeira vantagem aos Servos do Rei Arturo. A que dá vantagem aos Servos do Rei Arturo é Oberon. E o que é que isto é? É um Minion de Mother que os outros minions de morda não acontece, logo no início da narração, quando é a altura dos minions de morda, abrir os olhos para ver os seus parceiros, não vão ver o abarão. Apesar do abarão ser parceiro deles, de ser menino de morte, eles não vão ver. Mas que eram três, só duas pessoas acabam os olhos. E sabem que têm mais um parceiro, eles vão saber que têm mais um parceiro, mas não sabem quem é. E depois vai ser outra vez a questão de desplegar-se, porque ele vai saber quem são os parceiros. Os meninos de Marley fecham os olhos e levantam os polegares. E antes do Merlin abrir os olhos. Uh, Oberon vai abrir os olhos para ver os seus dois parceiros. O Merlin vai ver os três. Depois o Oberon baixou, baixou uh, fecha os olhos e levanta o polegar. Ficam três polegares levantados com as pessoas todas as fechadas. E o Merlin abre os olhos e vai ver os três meninos de Marley. Por último. Temos um Mordor em si, o big boss dos maus. Quem é este? É um mal que o Merlin não conhece. Apesar de, no início do, da narração, todos, abri, todos os meninos de Mordor abrir os olhos, ao contrário de quando era o Oberon, os outros bem, não vão saber que ele é o Mordor, mas vão saber que ele é minion de Mordor. Vão saber que ele é mau, mas não vão saber a personagem que eles têm. Uh, por isso, vamos três abrir os olhos. Mas depois quando é para levantar o polegar para o Merlin uh, ver quem são os minions de morda, ele não levanta. E o Merlin, em vez de ver 3 polegares, vai haver apenas 2. E o resto da narração, depende do, de, de, das cartas como que não a jogar. Se estivés a jogar todas, a narração pode ficar um bocado complicada. Também é uma das coisas que eu uso, apesar de, dizer, de saber as narrações quase de cor. E isto é as cartas do de jogar valor. Há apenas mais um, uma pequena feature que o jogo traz, a, a opcional, que se chama Senhora do Lago. E o que é que a Senhora do Lago faz? A Senhora do Lago vem com duas cartas extra. Podem ver a face é diferente e a face do assim porque tem a bandeira vermelha e à frente são apenas marcadores de equipa. Tem a equipa dos servos do Rei Arturo, podem ver, azul de dorado, e e o marcador de equipa dos Minas de vermelha, Antes do jogo decidir, de começar, antes do jogo começar, tu vais decidir quem é que vai começar com a Senhora do Lago. normalmente costumo colocar um, a pessoa ao lado esquerdo ao lado direito do primeiro rei, a pessoa que começou com o rei, mas é, és tu que decides como é que queres fazer e o que é que isto vai fazer. Antes da terceira missão, a senhora do Lago nunca pode ser utilizada antes da, terceira, eh, antes da primeira ou antes da segunda missão. A primeira vez que ela pode ser utilizada é antes da terceira e pode ser utilizada no máximo três vezes e apenas uma antes de cada missão. Ela não pode ser utilizada duas vezes antes da missão 3 ou antes da missão 4 ou antes da missão 5. Ela está é utilizada uma vez antes da missão 3 e mesmo que a equipe, essa equipa seja rejeitada e for outra pessoa a escolher, a equipa e, já se, e ser outra pessoa a ter a senhora do leite não a pode utilizar. Vai ter que esperar pela outra missão. Pronto. Imaginamos que era eu que tinha a senhora de leite. Senhora leite. sei porque é que eu digo sempre senhor de leite. Imaginamos que era eu que tinha a senhora de leite. E eu. E estávamos antes da missão, como podem ver, estou aqui em 2006, e eu quero ver. Acho que o Chui é mau e quero ver a equipa dele. Vou passar tudo ao Chui Quer a senhor de lado quer é as duas cartas da equipa e ele vai, vai ficar nas duas cartas da equipa e vai-me dar a carta da equipa que ele é. Ele não pode mentir, apesar de outros quiser toda a volta do lado. Isto é, é uma parte em que ele não pode mentir. Ele terá que me dar a carta, secretamente, a carta da equipa que ele é, se ele for menino namorado, terá que me dar a equipa vermelha. A carta vermelha. Se ele for dos servos do rei, tudo. Terá que mudar a carta azul. Pronto. Aí, depois disto, é que pode começar a mentir. Eu posso mentir sobre o que ele me deu, ele pode mentir sobre o que ele me deu, eu posso não dizer nada, ele pode não dizer nada, podemos dizer o que dos dois, isso é contigo e a tua estratégia de jogo. E agora fica ele com a senhora do lado. Mas como disse, ele mesmo que a equipa que o rei deste turno escolheu que fosse rejeitada, ele não vai poder utilizar Uh, aí. a Senhora do Lago, antes que esta missão seja vá para a frente. Esta equipa, a equipa para esta missão já já aprovada. Existe também a opção de não utilizar -se a Senhora do Lago. Por isso, em cada jogo, no máximo, a Senhora do Lago pode ser usada 3 vezes. E no mínimo pode ser utilizada zero. 0. A primeira pessoa a receber a Senhora do Lago, pode decidir nunca utilizá-la lá no jogo todo. Por isso, ela pode ser utilizada zero, 0, 1, 2 ou 3 vezes. Nunca mais que 3. Nunca mais que uma antes de cada missão e pode ser nunca usada. Isto é Avalon Resistance. Da Resistance Avalon. Espero que tenhas gostado e por isso espero que deixes o teu like aqui. Eu e o Esperamos. Sui, manda-nos pôr aqui em baixo. Põe o teu like. Se puderes partilha e como sempre espero por ti no próximo vídeo. Obrigado e adeus.